We'll be Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Eu sou a Caroline. E nós voltamos com mais um vídeo do programa Meu Primeiro Negócio. Pois é pessoal, hoje é a segunda jornada. E aí o primeiro momento é a hora de apresentar a pesquisa de mercado dos grupos. Então é importante que um representante de cada grupo, um a dois, né, vão lá na frente explicar um pouco dessa pesquisa que eles fizeram. Então assim, se essa pesquisa, nossa, olha, o nosso produto não foi bom. Por que, que ele não foi bom? Então mostrar para o pessoal o porquê, o né, que, que vocês descobriram sobre esse produto. E se ele for bom, ótimo, né? Porque aí vocês vão mostrar Detalhes dessa pesquisa de mercado e é a hora de vocês convencerem o outro de que aquele produto é o melhor para a minha empresa. Exatamente, Carol. Depois de todas as pesquisas de mercado apresentadas, vocês vão votar e escolher qual o melhor produto. Mas lembrem sempre de fazer essa votação escolher o produto pensando nas pesquisas de mercado, né, Carol? Nossa. Aquelas que realmente mostram que aquele produto é o melhor para a minha empresa de vocês. Pois é. E aí, depois de escolher o produto, vocês vão escolher o nome da minha empresa, né? E vocês podem fazer um brainstorming também para definir esse nome da minha empresa, né? Uma Votação para ver qual que é o melhor nome para essa mini empresa, se vocês quiserem associar o produto, né? Então é, é, é bacana fazer esse brainstorm. É isso mesmo, sejam bem criativos. Depois de escolhido o nome, vocês vão pensar no capital social de vocês, que é o dinheiro necessário para que vocês iniciem a produção, iniciem a mini empresa de vocês. Então vocês, juntamente com o professor, vão analisar vários aspectos importantes, vários cursos que vocês vão ter durante o programa, para que vocês consigam chegar chegar no valor que vai que que é o necessário para que vocês comecem a produção desse produto certo Isso. então de acordo com esse valor vocês vão dividir esse valor em ações da empresa e vocês vão vender essas ações para vocês conseguirem esse dinheiro para iniciar a produção desse produto que vocês escolheram é e aí essa venda é fora da jornada né então vocês vão vender para os colegas para outros professores que não seja o professor coordenador do projeto vocês podem até vender para os pais mas a gente até fala né tenta não vender para os pais porque que é a hora que vocês vão praticar um pouco desse discurso. Então vocês podem fazer isso hoje, treinar como vender essa ação, para vocês saírem seguros hoje para vender essas ações. E esse assim, desempenho mesmo, porque chegar já na outra jornada com tudo vendido é tão bom, né? Já sabe que deu tudo certo, que já tem o dinheiro ali para começar a pensar na produção, com né? Com certeza. Então, então fica a tarefa de vocês a semana até a terceira jornada já venderem as ações isso. aí da mini empresa de vocês, para vocês começarem o programa aí com o pé direito, tá com bom? Com certeza. Semana que vem a gente volta com o um vídeo da terceira jornada.